Você já teve alguma situação onde você teve aquele branco, você perdeu as palavras, você não sabia o que dizer, começou a gaguejar, na noite anterior a uma apresentação ficou sem dormir, passou mal? É disso que nós vamos falar nesse vídeo, como superar o medo de falar em público. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Sérgio Carvalho, gestor de projetos educacionais da Bravend e, neste vídeo, nós vamos falar a respeito do medo de falar em público, como lidar com este desafio. Veja, medo é uma expressão genérica que nós utilizamos para três possibilidades de manifestação durante uma apresentação. Nós temos aí a ansiedade, que é aquele sentimento, aquela sensação de que você pode dar algo errado, que a apresentação não vai ser boa, que você não vai conseguir entregar o um resultado, que não vai sair como esperado. Ansiedade. A segunda manifestação é a questão do nervosismo. A pessoa está tão nervosa que ela não consegue se concentrar, ela não consegue se expressar, as palavras começam a sumir da mente dela. E a outra manifestação comum é a insegurança. Então eu não tenho confiança para falar, eu não tenho confiança de me apresentar e a consequência, muitas vezes, é uma fala que não emite confiança, segurança e, por consequência, credibilidade. Então perceba, o que é o medo de falar em público? Detalhe, o medo de falar em público já foi considerado em algumas pesquisas sobre os maiores medos das pessoas como um dos medos que inclusive supera até o medo de morrer. As pessoas têm tanto medo de falar em público que isso trava ela de um jeito que é pior do que às vezes uma fobia perceba a gravidade disso. Por que que isso acontece, essas três manifestações, como a gente pode trabalhar no dia a dia? O medo de falar em público normalmente está ligado ao medo do julgamento do outro. O que a pessoa vai pensar? Será que ela vai dar risada da minha cara? Será que ela vai falar alguma coisa? Será que ela vai me avaliar de forma negativa? Respira fundo que eu sei que quando a gente começa a falar desse assunto, quem tem dificuldade para se expressar já começa até a se sentir mal. Veja, a forma de enfrentar o medo de falar em público começa com algo básico. Perceba, cada uma das manifestações tem um formato de tratamento, uma forma de lidar com a questão. Ponto importante, aqui eu não estou falando de situações onde você tem um problema patológico, onde você precisa de uma assistência psicológica ou psiquiátrica. Não estou falando disso, estou falando do medo que é controlado. Sérgio, mas como é que eu descubro se o meu medo é um medo que dá para controlar ou se é um medo que eu preciso de uma assessoria específica? Vamos lá, eu vou te explicar o que você precisa fazer. Se você conseguir, você vai perceber que o seu medo é simplesmente uma questão de preparo adequado. Se não, talvez seja o caso de procurar um especialista. Então vamos lá, vamos falar de um por um e como trabalhar. O primeiro medo que nós tratamos aqui foi a questão da ansiedade. Beleza, como é que eu trato a ansiedade? Preparação. Sem segredo, sem mistério. Preparação adequada é o que tira a ansiedade, porque você começa a entender o que vai ser necessário apresentar, o que vai ser necessário ser falado e, por consequência, a sua ansiedade diminui, porque você está melhor preparado. Mas quando eu digo preparação adequada, é preparação adequada. O que que eu quero dizer com isso? Não basta você fazer, ah não, Sérgio, eu fiz os slides. Isso não é se preparar de forma adequada. Isso é uma parte da preparação. O que você precisa fazer na prática? Escreva o roteiro do que você pretende falar. Escreva. Pode ser no papel com a caneta ou pode ser em texto digitado. Legal. Escreveu. Depois sistematize os pontos, quais são os pontos principais, qual é a mensagem principal que você quer levar durante a sua fala. Sérgio, tem cinco pontos que eu preciso falar. Eu preciso falar o 1, um, o 2, o 3, o 4 e o 5. Legal, você sistematizou. Você pega esses pontos e começa a preparar o material. Agora sim. Desenvolve seus slides, desenvolve o material que você vai utilizar, os vídeos que você vai utilizar, enfim, separa o material. Depois, faça uma validação para ver se a linha de raciocínio está correta, se nada mudou, se de fato aquela é a linha mais adequada pensando em quem vai ouvir a apresentação. Lembre, comunicar é sempre para o outro e não para você. Feito isso, essa preparação completa, você vai ter muito mais segurança e confiança de que a sua apresentação será boa, porque no final das contas você sabe o conteúdo, você preparou o material, você sistematizou os pontos e você sabe quais são as mensagens principais que você precisa levar. Ainda que você não tenha o conteúdo ali escrito, é, no detalhe, decorado, Veja, não é para você decorar nada, é para você saber a linha de raciocínio e o que você vai apresentar. Com isso, a sua ansiedade vai diminuir. Esse é o primeiro passo para superar o medo na manifestação ansiedade. Agora vamos para o segundo tipo de medo, que é o medo nervosismo. Quando você perde as palavras, quando você perde a condição de apresentar, você responde bobagem, você fala coisas que não deveria. Como é que você supera isso? Treino. Mas Sérgio, preparação não é treino? Não, são coisas distintas. Uma coisa é preparar o conteúdo, outra coisa é simular como será no dia. E você só supera nervosismo treinando, simulando, fazendo como será no dia, para que você esteja mais habituado, mais habituada com aquele cenário. E por consequência, você terá condições de enfrentar a situação em um formato melhor. Então o que eu estou propondo aqui que você treine, você preparou o material, você vai treinar pelo menos duas vezes. Na primeira vez, vai ter problema, você vai gaguejar, vai perder a linha de raciocínio e tá tudo bem, você está treinando sozinho, tudo bem, isso pode acontecer. Você vai perceber inconsistências no que você quer dizer, ok? Você ajusta e parte para uma nova apresentação, essa já vai ser um pouco melhor. E se você quiser ter uma certeza maior, faça uma terceira. Você vai perceber que não é um bicho de sete cabeças e que você, de fato, tem condições de apresentar bem aquele conteúdo. Perceba, quando você treina, você está simulando aquela situação, portanto, você está se acostumando com aquele cenário e, além de tudo, você tenta prevenir problemas porque muitas pessoas não treinam. Elas vão para o dia da apresentação e a primeira vez que ela está apresentando aquele conteúdo é no dia da apresentação. Qual é a chance de, uma vez, um preparo só, você acertar de ponta a ponta? A chance é muito pequena. Então faça isso. Para eliminar o seu nervosismo, treine pelo menos duas vezes, preferencialmente 3 três a quatro. Isso vai te ajudar muito a controlar o nervosismo. Por fim, a terceira manifestação do medo à insegurança. Sérgio, eu não acredito que eu sou capaz de fazer uma boa apresentação. Como que você resolve isso? Não, não é com palavras motivacionais, acredite, você pode... Não, não é isso. Você precisa ter fundamento para ter confiança. Você precisa ter fundamento para ter segurança. Ou seja, você precisa olhar para o seu histórico profissional, o seu histórico pessoal, acadêmico, e pegar momentos em que você apresentou bem. Sérgio, eu nunca fiz uma boa apresentação. Todo o meu histórico é péssimo. O que, que eu faço? Treina. Pega o seu exemplo treinando e fazendo uma boa apresentação. Treina até sair boa a sua apresentação. E aí, por consequência, você vai ter segurança. Eu sou capaz de fazer uma boa apresentação. Porque no meu treino, eu consegui falar o que eu preciso falar. Apresentar com clareza, com didática. Por consequência, eu tenho condições de fazer uma boa apresentação. Percebeu? E agora uma dica bônus. Pare de pensar em você e foque no outro. Essa é a regra de ouro da comunicação. Pense. Quando você preparar o material, quando você for praticar, quando você for pensar com confiança naquilo que você fez bem feito, olhe para a situação de quem vai ouvir a sua apresentação. É para ele que a comunicação é feita para aquelas pessoas, para aquele grupo de pessoas. Então pense como eu levo a minha mensagem da melhor forma possível para aquelas pessoas. Pare de pensar em você e foque no outro. Com certeza a sua comunicação vai melhorar e muito. Comunicar, compartilhar o que você sabe pode ser algo muito interessante para a sua carreira, para o seu desenvolvimento. Aproveite isso. Não fique nervoso, não fique ansioso, trabalhe os pontos que a gente falou nesse vídeo que com certeza vão te ajudar nesse desenvolvimento. E deixo aqui uma dica, nós temos um outro vídeo aqui no canal que é prepare sua comunicação para o ambiente corporativo que pode ser uma boa oportunidade de você desenvolver mais alguns pontos na sua comunicação. Espero que você tenha gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações Compartilhe com seus amigos e, claro, deixe um comentário ou sugestão de tema que você quer ver por aqui. Toda quarta-feira, às 8 da noite, nós temos um conteúdo novo aqui no canal. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau!